Análise epidemiológica dos 72.314 casos de COVID-19 na China. Lições importantes que podem ser aprendidas. Esse artigo, publicado na prestigiosa revista JAMA em 24 de fevereiro de 2020, é um dos artigos epidemiológicos mais importantes sobre o tema já que resume o quantitativo e o perfil dos casos de COVID-19 até 11 de fevereiro na China, país onde se iniciou tal pandemia, e números para os quais devemos olhar com atenção. Antes de lhes apresentar os dados, é muito importante ressaltarmos a importância da epidemiologia, ramo da medicina que estuda os fatores que explicam a propagação de uma determinada doença, sua frequência na população, sua evolução e os meios necessários para sua prevenção. Ou seja, é uma área fundamental da medicina que agora, mais do que nunca, precisa ser exaltada. Os números a seguir, até 11 de fevereiro, resumem o que se passou na China do ponto de vista epidemiológico e aqui os trago para você de forma simplificada. Vejamos. 72.314 casos reportados. Desses, 44.672 foram casos confirmados positivamente, 62% do total. Esses pacientes foram testados para a presença do material genético viral. 16.186 foram de casos suspeitos, 22% do total dos que não foram testados mas apresentaram sintomas. 10.567 casos diagnosticados clinicamente, 15% do total. Esses pacientes não fizeram o teste, mas apresentaram sintomas e fizeram imagens dos seus pulmões onde se observou sinais de pneumonia. 889 foram casos assintomáticos. 1% dos pacientes que foram testados positivos mas não apresentaram sintomas. Apenas para recordar, os principais sintomas do Covid-19 são febre, tosse seca e cansaço. Em relação à idade, 87% dos pacientes tinham de 30 a 79 anos, apenas 1% tinha menos de 10 anos. 8% entre 20 e 29 anos, e 3% mais que 80 anos. Em relação à agressividade dos sintomas, 81% tiveram sintomas leves, mas 14% tiveram sintomas severos, como problemas respiratórios com infiltrado no pulmão, e 5% foram pacientes críticos, com falência respiratória, sepse, falência de órgãos e outros. É para esses pacientes que precisamos de um sistema de saúde intensiva, com leitos de CTI, respiradores e monitoramento constante. A taxa de letalidade geral foi de 2,3%. 1.023 mortes em 44.672 casos confirmados. No entanto, entre os mais idosos, entre 70 e 79 anos, a taxa de letalidade foi de 8% e de 14,8% em pacientes com mais de 80 anos. Para se ter uma ideia, isso significa que no quadro geral, de cada 100 pessoas com Covid-19, duas morrem e que entre os mais idosos, 15 de cada 100 idosos podem vir a falecer de Covid-19. Por isso, nossa preocupação deve ser redobrada com a população mais velha, já que essa é a mais suscetível ao óbito. Também preocupante é a taxa de letalidade entre os casos mais críticos, que pode chegar a 49%, ou seja, metade dos pacientes não sobrevivem ao vírus. Temos nos preocupado muito com os casos que acometem as pessoas que têm alguma doença pré-existente, como diabetes e doenças cardiovasculares, e de fato, na China, 10,5% dos que tinham doenças cardiovasculares, 7,3% para os diabéticos e 5,6% para pacientes com câncer vieram a falecer pelo coronavírus. Ou seja, se comparado aos cerca de 2% da população geral, vemos como essas doenças pré-existentes aumentam muito a probabilidade de morte. É possível que esses números sejam diferentes em outros países, já que as populações e seus hábitos de vida são diferentes. Por isso, é tão importante acompanharmos diariamente a evolução dos casos no país. Comparando Covid-19 com SARS e MERS Essas três doenças são transmitidas por coronavírus diferentes. A SARS se iniciou por transmissão zoonótica de animais para seres humanos. Muito provavelmente vinda de morcegos através de civeta, pequeno mamífero encontrado na região. Enquanto a mers também tem origem zoonótica e muito provavelmente vinda de morcegos através de camelos, tendo ocorrido na Arábia Saudita. As três doenças têm sintomas parecidos afetando as vias respiratórias. Até o presente, nenhum antiviral foi identificado para tratar essas doenças. Comparemos agora o perfil dessas doenças do ponto de vista epidemiológico. SARS teve 8.096 casos com 774 mortes, tendo afetado 29 países e com taxa de letalidade de 9,6%. MERS teve 2.494 casos confirmados e 858 mortes em 27 países com taxa de letalidade de 35%. Observe que no COVID-19 a taxa de letalidade é menor, mas como muito mais pessoas estão adoecendo, está matando mais pessoas no mundo todo. Um fato muito importante que precisa ser destacado é que enquanto a China demorou dois meses para comunicar sobre a existência do SARS à OMS, Organização Mundial da Saúde, no caso da Covid-19, esse comunicado foi feito em uma semana. E não houve alternativa no controle da Covid-19 a não ser adotar o isolamento social, quarentena e até mesmo a contenção comunitária. Dois novos hospitais foram construídos em tempo recorde para atender os casos de Covid-19 na China. As pessoas que entraram em contato com os contaminados foram levadas à quarentena em suas casas ou até mesmo em locais específicos designados para esse fim. Até a festa mais importante do calendário chinês, o Ano Novo Lunar Chinês, teve suas celebrações canceladas para que se evitasse aglomerações. Nunca se fez um conjunto de medidas tão drásticas naquele país, mas foi algo fundamental e necessário para chegarmos hoje a zero casos de Covid-19 na China. Que fique para nós esse exemplo que resultou no sucesso no controle da doença.